Tchê, tchê. Sucesso novo do Flag Moral Para todo o Brasil Sim, Ela do interior Com seu sotaquezinho meio enrolado E eu da cidade grande recém formado A primeira vez que a vi foi dentro da roça ajudando os pais, eu me apaixonei ali, foi bonito demais. O seu jeitinho diferenciado, peguei meu diploma de doutorado, a faculdade eu joguei pro lado, não quero